E aí pessoal? Beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da JPP. O vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como é que se faz um menu com Spiner O menu que eu vou ensinar pra vocês é tipo esse daqui ó Escolha o tema país cores ou padrão Quero escolher países Pronto, escolha o país é, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Alemanha Não quero nenhum, vou voltar Qual é que você quer? Quero as cores Escolha a cor. Uh, também não quero nenhuma. Voltar. Ah, eu não quero o país sim. Qual é que você quer? Qual país que você quer? Quero Portugal, por exemplo. Pronto. Só que aqui o legal é que depois muda tudo, né? Só que eu não não pra vocês fazer o tema, que isso aqui demora um dia inteiro pra fazer, quer dizer. Isso demora é pouco tempo, tipo uma hora, uma hora e meia. Só que eu, Richard e de as alvos demoro um dia inteiro pra fazer. Deixa eu colocar do Brasil para ver se acontece isso também. Países. Brasil. Ah, não. Tá, já sei como é que eu faço isso então. Beleza. Então. Opa, meu Deus do céu. Então vamos lá no Sketcher. Então já estou aqui no nosso projeto, já dei o nome. Vai ser menu com spiner. só tirar aqui o som. Com um ponto. Menu.spiner. E o projeto. Pro projeto, sim. Falei certo. Vai ser menu, spiner, jp, tudo. E pronto. Agora eu vou fazer como sempre. Tirar a action bar e já volto, beleza? Pronto, voltei. Agora aqui nós vamos ter que fazer tipo igual ao meu. Vamos ter que assinar três... Não, na verdade você pode fazer só com um. Só que assim é uma coisa mais demorada. Então a gente vai fazer com três spiners aqui. spiner 1, um, spiner 2, spiner 3. A gente pode deixar ele assim, ó. spiner em forma de diálogo. Fica mais fácil. Se for muitos itens. Ah, mas como não é muitos itens, deixa. Só o ele que fique em forma de diálogo. Diálogo. E a gente deixa o Spiner 2 e Spiner 3 invisível no OnCreate. Então a gente vai pegar aqui o, o bloco Set Visible. Spiner 2. Agora a gente copia. Ah não, calma. Gone. A gente copia. Eles já vão começar invisíveis. Pronto, agora a gente vai adicionar aqui listas pro Spiner. um nesse caso. Deixa eu colocar aqui. String. Speed 1. Então a gente vai adicionar carros ou motos, por exemplo, sei lá, tô sem 110. Não, escolha. Escolha o tipo de automóvel. Carro. Ou.. Moto, né? Carro ou moto. Agora pro Spiner 2. A gente vai assinar uma nova lista. String, spy 2. Eles vão ser os carros. Vamos falar uma marca de carro só. Opa, coloquei para Deixa. Spy 2. Spy kids. Spy 2. Vou falar só uma marca de carro, porque é mais fácil. Qual marca de carro? Uh, escolha. a... Ah. Spy2. BMW. Bom carro. BMW. O Ferrari tanto faz. Spy 2. Agora é pro. Spy 3. A gente já fez exatamente a mesma coisa. A gente copia e cola. Agora coloca SPY3, SPY3. E moto BMW, mais BMW. E Yamaha, E amarra. E amarra, sei lá. e amarra. Pronto, nosso Spiner já tá criado. Aí não, ainda não está criado, foi mal. Agora eu defini aqui as listas. O set painel, como eu fiz no tutorial anterior. Então set painel data, set painel data e set Spiner data. Painel 2, opa, Spiner 1, painel 2, Spiner 3. Spy 1, Spy 2, Spy 3. Pronto. Os Sp Spiner já, já estão criados. Agora aqui no Spiner 1. Se a posição for igual a 1, vai ser o, os carros. Porque a posição 0 vai ser escolha o tipo de modelo. Então se a posição for igual a 1, vai ser carro. Se não, já sabemos que a posição. Se não, if position foi igual a 2, né? Então a gente vai deixar aqui o Spiner 1 invisível. A gente vai definir o Spiner um para Goni e o Spiner. Dois, que são os dos carros, para visível. E o Spiner 3, das motos, para invisível também. Porque a gente pode ter deixado visível quando a gente escolher a moto. Agora tudo de novo. Só que da moto vai ficar visível. moto vai ficar visível. E os dos carros vão ficar invisível. Basicamente a gente já tem nosso menu. Mas a gente vai aqui só acertar mesmo para mostrar que o carro. On... Um. Pronto, no do carro já fez o sistema Agora eu vou fazer a mesma coisa no da moto Vamos despender 3 Essa posição foi com... Vamos mostrar a marra E a marra E pronto, agora vamos instalar a aplicação e vamos ver como é que ficou Pronto pessoal, acabei de entrar aqui na aplicação Vamos testar Então, escolha ser automóvel Automóvel, eu já percebi aqui o nosso o diálogo Que a gente colocou pra ficar em diálogo, né? Então automóvel vai ser... Se a gente escolher... Isso aqui não vai acontecer nada, né? O vai ser carro. Se a gente escolher carro, escolher a marca. Não vai acontecer nada. Se escolher MBMW, amistade do MW. a gente aqui não colocou o botão pra voltar, mas você pode sempre adicionar. Agora então deixa eu fechar. E vai ter que entrar de novo. Escolha o tipo de automóvel. Moto. E não coloquei gono, mas pronto. Funcionou, não é mesmo? Escolha a marca. E amarra. Mostra ali e amarra. Então, esse aqui é o nosso menu, pessoal. Funcionou direitinho. Tal como a gente queria. Só esqueci de colocar ali o tipo... Gon, go Eu coloquei Invisible. Que o Invisible é pra ficar invisível, mas ocupar o lugar. E o Gon go é pra ficar invisível e não ocupar o lugar, como se não existisse. E pronto, pessoal. Foi isso. E valeu.